Quem aí gostaria de comemorar o Ano Novo em Grande Estilo? Sabemos muito bem que nessa época já é verão. Então, vamos festejar com looks frescos e estilosos? Eu, Mariane Anjos, vou te ajudar a arrasar nessa época do ano. Os modelos são variados em cores, decotes e estampas. Deste modo, confira vários vestidos para o ano novo. Sabemos que o vestido branco não é uma regra para a virada do ano. Na verdade, as pessoas escolhem essa cor por representar a paz. Porém, você pode passar essa data com as cores do verão. É importante lembrar que as cores são bem tradicionais e todas têm um grande significado. Como o branco, a paz, o amarelo, dinheiro, laranja, a energia e o vermelho, a paixão. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Ao longo do vídeo, você vai conferir modelos de vestidos para você passar na virada do ano. Hum, tô esquecendo de algo. Ah! prepare seu coração, porque ao longo do vídeo eu vou falar de vestidos longos, curto, midi e com brilho. Você encontrará combinações para cada tipo de vestido. Ah, prepare também aquele like e assista o vídeo até o final. Primeiro look. Um dos modelos preferidos para se passar a virada do ano é apostar no vestido longo. Esse look fica bem em qualquer ocasião e serve para aquelas pessoas que vão passar em locais quentes. Ah, dê preferência a tecidos leves. Nesse caso, é bom experimentar a peça antes de comprar, sabe, para não ter surpresas indesejadas. Combine o calçado com o vestido. Se caso for para a praia, dê preferência a havaianas e rasteirinhas. Tem mulheres que não gostam de decote. Bem, isso não é problema não, afinal, cada uma tem o seu estilo. Agora Vamos aos vestidos curtos? Eles são um dos prediletos das mulheres brasileiras. Deve ser pela alta temperatura. Bom, falei que aqui é verão, né? Eles combinam com quase todas as ocasiões, mas, principalmente, combinam com essa festividade. Tanto liso ou estampado. Bom, ele é uma peça excelente para se ter no guarda-roupa. Combine ele com um saltinho ou com um salto-plataforma para você ficar bem confortável durante a festa. Use brincos e combine com eles. Ah, e coloque umas pulseirinhas no braço, vai ficar ainda mais incrível o seu look. Agora vamos falar do vestido branco, o clássico. O branco é o tradicional para essa época do ano, afinal, ele representa a paz para o ano seguinte. Os vestidos brancos podem ser encontrados justos, vazados, com decotes ou com fendas. Use esse vestido com sandália de salto, na cor prata ou dourada. E os brincos que imitam a pedraria, que farão uma combinação de tirar o fôlego de qualquer pessoa. Agora, vamos falar dos vestidos para usar na praia. Vou te falar alguns vestidos para te servir de inspiração e você passar belíssima. Você pode escolher peças com renda ou com transparência, afinal, elas super combinam com a praia. E quanto mais leve a roupa for, melhor. Você não acha? Complementar esse look com acessórios de praia colorido é super válido, viu? Eu tenho um outro vídeo que fala sobre as cores e seus significados. O negócio é ousar com a imaginação e aproveitar esse momento tão esperado. Use sapatos de modelos baixos. Afinal, você ficará bem confortável e arrumado ao mesmo tempo. Grande parte das pessoas escolhem passar o ano novo na praia para acompanhar a queima de fogos e também desejar boas vibrações para o próximo ano. Então, se jogue nos looks, você se sentirá muito mais à vontade. E jogue também seu dedo aqui e se inscreva para você não perder nenhuma dica de moda. Vamos agora aos vestidos com brilhos? Meninas, esses modelos de vestido prometem vir com tudo. Esse é essencial para uma festa de gala ou uma festa na empresa. Também serve para aquelas que vão passar a virada na igreja. Combine ele com saltos finos. Nossa, tô até imaginando aqui o glamour que vai ficar. Acrescente uns acessórios bem discretos para eles ganharem o destaque da noite. Agora vamos para o mais usado de todos, o vestido midi. Está no meio termo entre o curto e o longo. Ele tem uma altura muito elegante para ocasiões especiais. Eu garanto que você não vai se arrepender se escolher esse modelo para passar a virada do ano. Combine ele com uma sapatilha ou com um salto taça. Coloque uns brincos que pareçam pérolas e umas pulseiras de miçangas brancas nos braços. Você ficará um arraso. Depois, é só usar essa peça para usar no seu dia a dia. Pode usar ele como tênis, sapatilha, saltinho. Bem, outro dia eu faço um vídeo explicando os calçados que combinam com saia e vestido midi. De qualquer forma, eles ficam muito chiques em passeios casuais. Bom, eu espero ter ajudado você a escolher o vestido perfeito para passar a virada do ano, pois aqui tem modelo para todos os gostos e estilos. Não esqueça de compartilhar com as amigas, afinal, elas merecem passar o ano novo também em grande estilo. Eu sei que algumas ficaram esperando falar das estampas, porém, eu não falei delas aqui para não alugar esse vídeo. Se você quer saber, deixa aqui nos comentários. Vamos conversar sobre elas em outro vídeo? Moda é cultura, moda é arte, moda é o seu estilo. E tenha um excelente ano novo.